Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda Hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos e o que falar desses recebidos Meninas, eu vou dar um zoom aqui, é muita chiqueza, é muita chiqueza Olha isso, olha o logo Conseguem ver? Dá uma olhadinha Tamo chique, hein? Até a embalagem aqui que veio é da Das Lu, hein? Estamos muito chique. Essa caixinha que chegou aqui pra mim é lá do Saia de Saia e chegou pra mim ontem, tá? Ela postou pra mim. Peraí, vamos falar em datas aqui pra vocês entenderem e vocês não ficarem perdidas. É, ela postou pra mim, então, na terça-feira à tarde, chegou na quarta-feira à tarde pra minha caixinha. Chegou muito rápido, como sempre, né? Sempre chega super rápido, super, super bem embaladinhas as coisas lá do saia de saia. Eu entro no site dela lá pra fuçar e é muito tecido lindo, é muita coisa linda. Eu fico babando em tudo que é tecido dela, é, então, eu vou falar um pouquinho aqui, pra quem me acompanha já sabe que o Saia de Saia é parceira aqui do canal, já tem muito tempo que eles são parceiro aqui nosso, né, do, do Alfinetadas da Moda, então ela tá sempre me enviando tecidos aí pra gente fazer os projetinhos, inclusive, o último tecido que ela me enviou foi aquela renda toda bordada, que vocês até me perguntaram se tinha outra, outras cores de renda e outros modelos, eu até é, compartilhei um vídeo dela essa semana, com a moda festa dela, tem muita coisa, tem muitas outras cores e muitos outros modelos de renda, de tule bordado para quem quiser. Então, eu até compartilhei, tá? Então, o Saia de Saia, eles trabalham só com tecidos exclusivos e de grandes marcas, tá? Eu vou falar que algumas das marcas que eles trabalham, eles trabalham com marcas nacionais e internacionais. E eles também têm aviamentos de marca, tá? Tá? É, se vocês seguirem, seguem a Luciana aí do Saia de Saia, seguem o Saia de Saia no Facebook e no Instagram, que, que toda terça e quinta chega novidades na loja e ela tá sempre postando lá. E nos stories dela, no Instagram, ela sempre posta lá de que marca que é. E eu recebo muitas perguntas de onde comprar tecidos de marca. Tecidos, eu nem sabia que os aviamentos delas eram de marca. e te, Ela até me enviou aqui alguns aviamentos também, Coisa mais linda esses aviamentos, eu já falei pra ela que eu vou usar isso daí como brinco, porque, que eu vou pôr, não tem como usar isso como botão, eu já vou mostrar pra vocês, meninas. Então, toda terça e quinta ela posta novidades, então segue ela no Instagram, lá no Facebook, tá? Entra no site dela que toda terça e quinta tem novidade. É, eles trabalham com Daslu, Antiques, Farm, lelis Blanc. Água de coco e tem muitas outras, Dolce Cabana, tem muita, muita marca aí que eles trabalham. É, de vez em quando ela posta mas não é todos os tecidos que ela coloca lá que ela fala qual é a marca, mas de vez em quando ela fala, ah, esse tecido é de tal marca e ela tem muita coisa linda, tá? Os preços dela são ótimos, são tecidos exclusivos e são tecidos, assim, é sério, meninas. Eu venho gravar aqui o vídeo pra vocês, pra vocês conseguirem ver a qualidade do tecido, tá? Então, são tecidos top mesmo que ela trabalha, e eu vou parar de falar e vou mostrar aqui, então, pra vocês os tecidos, e vai ter votação pra saberem o que, que vocês vão querer fazer com esses tecidos. Então, ela me enviou três cortes de tecido, ai, eu vou guardar esse papel aqui, né, da Daslu, né, e me enviou, vou deixar esse por último, olha o brilho, alguns aviamentos, tá? Tá? Então, o primeiro tecido que ela me enviou é uma seda pura, olha o caimento disso, tá? É uma seda pura, animal print, e ela está assinada da Daslu, tá? Olha isso, meninas, então, olha, ela tem um caimento maravilhoso, essa seda. Ela é transparente, então, a gente tem que usar um forrinho nela, e olha aqui, vocês vão olhando aqui no meio dela, tá? E aí, vocês vão vendo que ela é toda assinada, tá? Tá vendo, ó? Deixa eu tirar o zoom aqui. Olha, ela é toda assinada, essa seda. É uma seda pura, então. Maravilhosa. E ela tá cheia de Daslu escrito nela. Ela é toda assinada, ó. Aqui tem outro, tá vendo? Olha, bem delicadinho, ó. Ela é maravilhosa, essa seda. Vou dar, então, sempre duas opções pra fazer com cada tecido. E aí, qual tiver mais votação, a gente vai fazer, tá? Se vocês tiverem alguma outra sugestão que tiver bastante votação também, a gente vai fazer, então. Então, é vocês que mandam o que, que a gente vai fazer com esses tecidos aqui maravilhosos, né? Gente, o que falar desses tecidos? São lindos, tá? Essa seda aqui, nossa até... Vou, vou fazer um lenço, assim, dá até dó de cortar. Sabe aquele tecido que a gente tem dó de cortar? É esse. Então, esse tecido, a gente vai ter duas opções aqui que eu vou dar pra vocês. A primeira é uma maxi camisa, tá? Que vai ficar super chique, inclusive pra usar com os botões que ela me enviou, que também é da Daslu. Então, a primeira opção é uma maxi camisa, que não precisa de forro, ela é meio, ela vai ficar transparente mesmo, com a seda, vai ficar linda. E a segunda opção é um shorts godê. Bem soltinho, que na verdade, quando você veste, ele fica parecendo uma saia, e aí dá pra fazer um shorts godê, a gente coloca um forrinho nele, um forrinho preto, vai ficar lindo também. É bem simples de fazer esse shorts, e ele, quando a gente veste, ele fica parecendo uma saia. Eu não trouxe aqui ainda no canal pra vocês esse modelo de shorts, mas ele é muito lindo, esse modelo de shorts, e ele tem que ser feito com esses tecidos mais levinhos, Tá? Porque, como ele é cortado no godê, fica muito volume. Então, tem que ser esses tecidos mais leves. Então, são essas duas opções. Maxi camisa ou shorts godê. Então, vamos fazer a votação aí. Já começa votando pra ver o que, que vocês querem que eu faça com esse tecido aqui. Que é uma seda pura da Daslu. E, gente, apaixonada. Então, pessoal, o segundo tecido que ela me enviou é este crepe buble degradê. Olha este crepe. Ele começa, então, no branco... E aí, ele vem vindo com um degradê azul, tá vendo? Olha, vai ficando azul mais escuro, azul mais escuro. E ele termina com um roxinho embaixo. Ele é maravilhoso, esse crepe. Lindo demais, a gente tem bastante tecido. Eu vou colocar ele dobradinho aqui pra vocês conseguirem visualizar ele todo, tá? Olha isso, meninas, o que falar desse tecido maravilhoso. Esse daqui também, não sei o que fazer ao certo com ele. Eu vou dar as opções e aí vocês me digam aqui embaixo... O que, que vocês vão preferir com este tecido? A gente também tem bastante tecido, então dá pra fazer um projeto bem bacana, tá? Então a primeira opção para fazer com este tecido é uma saia longa, tá? Que vocês têm me pedido bastante. É, na verdade, vocês têm me pedido saia godê longa. Eu não vou fazer com esse tecido para aproveitar o barrado dele, tá? E quando a gente faz o godê, a gente tem que usar um tecido mais estampado, assim, ele inteiro, inteiriço de uma estampa só, ou liso, porque quando ele tem barrado, não fica tão legal você fazer a saia godê. Mas, em breve, eu trago aqui pra vocês uma saia godê, e vai bastante tecido pra fazer saia godê longa, né? Vocês querem... Vocês têm me pedido bastante o godê total longo. Pode deixar que em breve eu vou fazer uma saia dessa aqui pra vocês, mas com esse tecido aqui não vai ficar legal. Então, uma saia... Sabe, uma saia bem volumosa aí, não vai ser no godê, mas uma saia com bastante volume aí, aproveitando toda essa largura aí do nosso tecido, tá, longa, ou um vestido mais, é, com a saia menos rodadona, mais soltinha, assim, mais fresquinho, assim, verão, tá, é, que pode até ser usada em moda festa, eu acho, porque esse tecido aí é muito lindo, qualquer modelo que você faça de vestido, ele já vai ficar um vestido mais elegante, né. Você pode fazer um vestido reto aí de, de regata, que ele vai ficar um vestido mais elegante por causa desse tecido, tá? E o próximo tecido que eu vou falar que foi o meu preferido, gente, amei esse tecido, que ele é um cetim, ele é, um, ele é o cetim Hollywood, ele é exclusivo e ele tem elastano, tá? Ele é exclusivo lá de saia de saia e ele tem elastano, meninas... Eu amei, simplesmente amei demais esse tecido, tem bastante tecido. Olha aqui, então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha a estampa deste cetim. Olha, eu vou esticar aqui pra vocês verem, ó, ele tem um pouco de elastano. Ele é um cetim bem grosso, tá? Não tem nada de transparente e ele estica um pouco, tá? E ele, nossa, ele é bem encorpado, o cetim. Gente, sério, olha essa estampa, olha esse tecido, ele é acetinado, ele, ele é maravilhoso, esse tecido, ele é simplesmente maravilhoso, amei demais essa estampa, e este daqui eu vou ser franca com vocês, eu não consigo pensar em duas opções, só me vem uma opção na minha cabeça, e sabe assim, na hora que eu abri a caixa e vi esse tecido, já veio o vestido na minha cabeça, o modelo. Me digam o que, que vocês acham do modelo que eu vou falar, porque ele tem um pouco de elastano, então eu já... Gente, já tô me imaginando no Natal com esse vestido, sério. Tô, sabe assim, quando vem assim? Veio essa, a, a opção na minha cabeça, vamos ver se eu vou conseguir passar aqui pra vocês. Um vestido mais justinho, na parte de cima, assim, até o joelho. E aí, na parte do joelho, a gente abre ele e faz aquele babado, sabe assim? Pode fazer ele até, tomara que caia, como ele tem elastano, fica legal. Mas um vestido mais justinho. E aí, quando chegar ele na altura, a gente faz ele no comprimento midi. Ou a gente pode fazer ele longo, porque temos bastante vestido também. Temos bastante tecido também. A gente pode descer esse babado até, a parte do, até o chão. Um, um longo. Chique demais, hein? Acho que já mudei de ideia, tá vendo? Mas o que, que vocês acham? Consegue visualizar o que eu tô falando? Justo... Ele justo, toda a parte, pode fazer ele com uma alcinha fina, pode fazer ele tomara que caia, com uma alça mais larga, enfim, a parte da alça aí a gente consegue mudar, todo mundo consegue mudar e fazer do jeito que preferir. Aí, a gente desce ele mais justinho no corpo até a altura do joelho, tá? Depois do joelho, a gente abre um babado nele, eu não sei se vai dar até embaixo a quantidade de tecido, mas eu, pode ser que dê. Ou a gente faz na altura que der a quantidade de tecido aqui. O que, que vocês acham? Me digam aqui. E eu não, consigo, eu não consigo pensar em outra coisa com esse tecido. Me veio esse vestido na hora que eu abri a caixa. Já me imaginei num vestido desse no Natal. Então, me deixem aqui embaixo. Se vocês tiverem outra sugestão com este tecido, me deixem aqui embaixo sugestões com este tecido. Eu não sei. Esse tecido aqui, é a Luciana mesmo, ela postou várias... Vários modelos, né? Várias inspirações com esse modelo de tecido e eu acho que eu devo ter visto alguma coisa assim nas inspirações dela, porque, gente, bati o olho e veio esse vestido na minha cabeça, sério. Então, tô apaixonada por esse tecido e eu, esse daqui eu não vou dar duas opções, se vocês tiverem alguma sugestão, me deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Tá? Porque daí a gente vai pensando aí juntas o que fazer com esse vestido, mas me deixem aqui embaixo hoje, por favor, porque eu já quero já costurar esse daqui. Se bobear, vai ser o primeiro que eu vou fazer esse daqui, que eu tô apaixonada neste tecido, tá? Então, de tecido, foram esses que ela me enviou e agora vamos para essas joias de, que ela me enviou aqui em formato de, de botão, porque não tem outra, outra forma de falar isso pra vocês, ela tem vários tipos de aviamento, não são só botões. Inclusive, ela tem até tesoura, e a tesoura dela é dourada, meninas. Então, ela tem muitos aviamentos. Vou separar aqui, olha. Olha, meninas. Não, fala sério. Olha esses botões. Vamos fazer brinco? Porque, olha isso. Aí, ela me enviou... São todos da Daslu, esses botões aqui. Inclusive, eles vêm assinadinhos, tá? Tá? Eu vou mostrar aqui, então, pra vocês, olha, ela me enviou esses quatro modelinhos de botões, mas ela tem muitos botões, ela tem até broche lá. Ó, aquele, a, a maxi camisa que eu tinha falado pra vocês pra fazer com o tecido da Daslu, eu pensei em usar este botão aqui, olha, nela. Tá vendo que tá escrito Daslu? E vai ficar bacana, dourado, né? Então, aquela maxi camisa, eu tinha pensado em fazer com esses botões aqui. Então, eu vou mostrar agora, então, um por um. Então, ela me enviou esse daqui, que eu já mostrei aqui, né? Olha, deixa eu pôr aqui na mão pra vocês conseguirem visualizar, tá vendo? Ele é todo quadradinho, douradinho, escrito da... Opa! Escrito das Lu, e do outro lado é o lugar da gente pregar ele, tá? Então, ela me enviou esse... Ela me enviou, esses dois aqui são iguais, só a cor que muda, um é preto e o outro é branco, os dois também assinado, olha. Deixa eu colocar aqui, o preto é mais ruim de vocês verem pela câmera, mas olha, tá vendo que ele é todo assinadinho? Então, ele é dourado, aqui a parte, não, ele é prata, na parte de baixo, olha, e a parte de cima tem a cor preta e a cor branca, e eles são uns botões, você vê que são uns botões bons, assim, sabe? Aqueles botões mais pesados, né? Então, você vê que a qualidade é boa, uma qualidade ótima. E aí, ela me enviou esses daqui também. Deixa eu pôr aqui. Pra... E eu vou falar o que desses botões? Fala se eu vou usar isso como botão. Não tem como. Olha, então, ele é todo de pedra. Tem outras cores. Ela me enviou o azul, o... O vermelho e o preto, olha isso, meninas. Aqui na parte de trás, olha, eles são dourados e aí tem pra você pregar. Vou dar um jeito de fazer brinco com isso, ó. Não tem como, olha isso. Imagina um verde pra usar com aquele, com aquele tecido lá. Gente, olha isso, olha o brilho disso. É sério. Ó, meninas, pra quem faz bijuteria aí, é sério, olha isso. Muito lindo, ele brilha demais. Ai, adoro. Então, ela me enviou esses modelinhos aqui de botões pra mim estar mostrando também pra vocês que ela também trabalha com aviamentos. Tá vendo? A, ali na câmera eu não consigo mostrar pra vocês o real brilho, mas na mão vocês viram como eles brilham, como é a qualidade dos botões, tá? Então, ela tem outros tipos de aviamento. Entra lá no site dela que tem muita coisa. Ela tem aplique pra roupa, ela tem elástico, ela tem de tudo. Entra no site dela, vale super a pena... Eu vou deixar todos os links dos tecidos, dos botões para quem quiser estar adquirindo. É só você clicar em cima da imagem que já vai direcionar você direto para comprar no site dela. Lá no blog vai ter fotinhas de todos os produtos que eu recebi, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos, eu sei que vocês gostam bastante e gostam quando eu faço esse tipo de votação, então a votação já está aberta, já coloca aí pra mim, por favor, coloquem aí rapidinho, porque eu já quero costurar esse tecido todos, mas eu quero fazer logo esse verde aí, que eu quero usar ele no Natal, então já me deixem aqui embaixo, outros, outras sugestões aí, tá? Então, já entra no site dela, já compra pra hora que a gente for confeccionar, você já tem o seu tecido aí, porque acontece muito isso, é, Eu venho aqui, gravo vídeo de recebidos, aí depois eu vou confeccionar a peça. Quando eu, vou, quando eu vou confeccionar a peça, já acabou lá o tecido no site dela e aí vocês reclamam que acabou o tecido, que não sei o quê. Então, compra já, porque eu vou costurar todos esses tecidos aqui com vocês e vocês que vão falar aí o que vocês querem com eles, tá? Tá?